Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para estar dando dicas sobre o Willcom Design 9 é, Sei que quem está entrando agora no ramo né, de bordados tem muitas dúvidas E como não acho ninguém para ajudar né, Estou aqui para passar mais uma dica hoje sobre o Willcom Design Porque sabemos qual é a dificuldade porque... Depender de pessoas, meu amigo, é difícil. Eu, há um ano atrás, tive que correr atrás. Se eu quisesse aprender, pesquisei em blogs, em... peguei no YouTube. É isso aí, você que está aqui no YouTube hoje sabe que tem que correr atrás, porque ninguém ensina ninguém, meu amigo. Pode procurar o seu melhor amigo que ele não vai te ensinar. Estou aqui para te dar dicas. Bom, hoje vamos aprender como transformar a linguagem de um bordado. Por exemplo, quem tem máquina Janome, Brother, Tajima, Barudan, por exemplo, cada máquina tem a sua leitura, por exemplo, o que é leitura? Por exemplo, o bordado está transformado em pontos, mas para que a sua máquina aceite esse bordado, tem que estar na leitura da sua máquina, aí você tem que saber qual é a leitura da sua máquina. Por exemplo, brother é PS, né? Ou DST, já, já dá na brother. É Janome, é Jeff, é Tajima, DST, e por aí vai. Você tem que saber qual é a leitura da sua máquina. Por exemplo, a Carmen, lá de Águas Lindas, me ligou. Falou assim, Bruno, como é que eu faço para transformar para PS? Que a máquina dela é uma brother, PS 770. Aí eu tô fazendo essa videoaula hoje para Carmen e para quem acessar, né, tiver também essa dúvida. Ó, a gente vai entrar aqui em inserir, inserir fichário de bordado, disco DOS. Aí você vai procurar a pasta que tá o o, o bordado que você quer. Aqui está artes BL bordados. Vou colocar aqui. Aqui já está em PS, né? Isso esse tigre. Vou abrir. Abri o tigre. Aqui no caso, esse tigre já está transformado em PS. Mas eu vou transformar para Jeff só para ela ter uma noção de como transformar. Deixa eu apagar isso aqui Bom O desenho que, que já está transformado em bordado Você não vai precisar de mexer nele, certo? Então você vai selecionar ele No programa, né? Ele já está no programa Você vai vir em ficheiro Vai vir em guardar como Clica nele Aí você vai escolher o nome do arquivo, por exemplo, tigre, vou colocar tigre jefe, vai escolher a pasta de destino que você quer que salve ele, vou colocar na pasta artes bel bordados e vou aqui ó, na parte essencial, aonde você vai transformar em qualquer leitura aqui ó. Essas leituras aqui são de máquinas, Tajima, Melco, Barudan... Como você quer transformar em PS, aqui tem a opção. Se você tem a Janome, você vai clicar em Jeff. Se você tem a Brother, PS. Então, lembrando: Janome, Jeff, Brother, PS. No caso lá da, da minha de Águas Lindas, vai ser PS. Pronto. A pasta que vai ser enviada o nome do arquivo e a leitura da máquina que é PS só clicar em salvar salvou pronto tá aí o seu bordado transformado para para a leitura da sua máquina isso vale também para as outras máquinas. Se, se o desenho já estiver transformado em bordado, você só vai transformar a leitura, a leitura do bordado para cada máquina. Tá aí a dica. Espero ter ajudado, né? Por exemplo, eu tive essa dúvida no começo eu aprendendo. Tá aí a dica. Espero ter Colaborado aí para o seu aprendizado. Obrigado, um abraço, até a próxima.